Olá a todos, vamos apresentar hoje o trabalho na modalidade de iniciação científica intitulado Quem Deve Ser o Guardião da Constituição? A Inconstitucionalidade do Controle Concentrado de Constitucionalidade de Ato Normativo Municipal em face da Constituição Federal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Jonathan Ferreira, este trabalho foi escrito em coautoria com Iago Blanco, somos ambos discentes do curso de Direito da FURG e fui orientado pela professora doutora Raquel Sparenberger para partir por objetivo de discutir acerca da competência dos tribunais de justiça de realizar o um controle concentrado na constitucionalidade de atos normativos em face da Constituição Federal, em especial após a DIA, proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questionou o Decreto Municipal Pelotense nº 6.300, de 2020. Metodologia. Utilizou-se a abordagem dialética mediante a construção de postulados teórico-empíricos a fim de desenvolver critérios de validade que foram utilizados para testar o estudo de caso. Discussão e resultados. É necessário entender que a Carta Constitucional é uma consequência do modelo neoconstitucionalista adotado pela CF88, deixando de ser apenas um documento organizativo e passando a ser um instrumento concatenador de direitos. Portanto, foi necessário estabelecer um sistema híbrido de controle de constitucionalidade. O controle concentrado, realizado pela STF, e o controle difuso, realizado por juízes e tribunais. Barroso aponta a judicialização como consequência desse sistema, que baseados no controle de constitucionalidade, muitas questões relevantes estão sendo decididas pelo Judiciário e, devido à sua importância, deve prestar atender ao texto constitucional. No início de 2020, em decisão monocrática, o presidente do TJRS uh, concedeu liminar em sede ADI a fim de imputar em constitucional ato normativo municipal em face da Constituição Federal, ao entender que alguns dispositivos do Decreto Municipal Pelotense feriam os princípios de, da liberdade e proporcionalidade comandados pela CF. Todavia, a CF é taxativa ao atribuir ao STF o controle concentrado visto ser corte constitucional por excelência. Portanto, cabe aos TJ apenas realizar controle concentrado quando atos normativos locais fossem suscitados em face das Constituições Estaduais, uh, tanto que na lei 409, o STF afastou parte da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, que permitia que o TJRS realizasse controle concentrado da CF, cabendo apenas aos TJs controle difuso, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF. Por fim, denota-se que os Tribunais de Justiça não só podem, mas devem utilizar da Constituição Federal Porém, dentro dos limites que a própria impôs. Sendo assim, a ação direta de inconstitucionalidade que imputou inconstitucional o decreto municipal plotense é essencialmente inconstitucional. Adotar a posição contrária pereceria o desejo do próprio texto. Muito obrigado.